Uma aula especial de cidadania. Em uma visita pelas salas e corredores do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, alunos de escola pública puderam ver na prática noções de direito do trabalho em audiências como essa. Eu gostei muito da parte em que fomos para a sala, onde estava ocorrendo um caso de um senhor. É um caso na hora, assim, muito importante, onde o senhor queria... Ele já estava bem velhinho né, e estava querendo o dinheiro que precisava pagar para ele. Eu achei que foi uma experiência muito bacana. Mudei muito meu modo de pensar sobre as coisas aqui no tribunal. Cerca de 50 estudantes do ensino médio da escola estadual Ulisses Cuiabano vieram visitar o Tribunal Regional do Trabalho. Foram pouco mais de duas horas de muito aprendizado. Essa aula especial faz parte do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC. Durante todo o ano, professores e alunos desenvolvem diversas atividades para conscientizar os adolescentes sobre direitos e deveres como cidadãos. E essa etapa da visita é uma das formas deles ficarem mais familiarizados com o judiciário. Este é um projeto importantíssimo, né, que teve origem na Anamato, nossa Associação Nacional, de aproximar a Justiça do Trabalho, os juízes da população e principalmente em escolas de ensino fundamental, levando a eles noções de cidadania, de direitos humanos, como é que a justiça funciona e neste projeto, na execução dele, nós recebemos também os alunos no tribunal para apresentá-los à sociedade. O principal objetivo é de conscientizar, mesmo a respeito dos direitos. Durante a execução do projeto, vários juízes espontaneamente dão aulas, cursos né, aos professores dessas escolas para que eles em sala de aula repliquem aos alunos. O TJC é realizado pela Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho em parceria com o TRT e os alunos que participaram da visita foram escolhidos através de um concurso de redação. Eu apontei sobre como que... É, como foi a nossa história do trabalho, entendeu? Como que foi acontecendo no Brasil e envolvendo também o racismo sobre o trabalho. O fim da visita foi marcado por um momento de confraternização entre professores, alunos e servidores do Tribunal Regional do Trabalho. Eu acho que é trazer à tona essa, toda essa questão trabalhista, né, a questão da relação do trabalho, do empregado e empregador, mas eu acho que mais do que isso é a construção da cidadania, né, porque a partir de uma ação como essa, o aluno passa a entender melhor o seu papel dentro do sistema, né, dentro da sociedade. É de suma importância que o aluno tem esses momentos né, para ajudar a construir o seu caráter.